Continuando a tirar as dúvidas sobre o hepatia veterinária. Estamos aqui na Dermos, novamente, conversando com a doutora Paula. Doutora, qual o perfil do tutor do animalzinho que normalmente procura você na sua clínica? Bom, hoje eu atendo dois tipos de tutores. Um, são aqueles que se tratam com a homeopatia e vêm procurando o semelhante para o seu irmãozinho E outro, são aqueles que já fizeram diversos tipos de tratamento homeopático, são casos crônicos que o cachorro geralmente está intoxicado com tanta medicação que vem procurando uma nova saída e assim atinge a cura. E você, Maria do Rossi, você teve alguma experiência pessoal que realmente a homeopatia resolveu o caso? Conta pra gente. Na minha experiência pessoal, eu acompanhei um caso recente da cachorra da minha sobrinha, que estava muito debilitada, estava sendo tratada com a alopatia, com a doença do carrapato, e estava realmente um caso bastante complicado. E a gente entrou com a homeopatia, a gente teve uma resposta muito interessante, a cachorra hoje está bem recuperada, ninguém disse que ela, que ela estava como ela estava, quem a viu e quem a vê hoje, realmente atesta que a homeopatia funciona. Gente, como vocês estão vendo, nós temos muitas coisas a aprender sobre a homeopatia veterinária. Nos acompanhe nas redes sociais ou no nosso site sucessolondrina.com.br. Até a próxima!